É, tropa, vocês lembram quando o nosso país não estava em guerra? Quando não tínhamos tomado partido nenhum nessa guerra entre Rússia e a Ucrânia e todo o Ocidente? Lembram quando não tínhamos nenhum partido, apenas queríamos negociar com ambos os países, continuar negociando com os Estados Unidos e a Europa? Lembram quando não tínhamos... Portugal declarando que está contra o Dilma, quando não tínhamos deputados europeus dizendo que iriam protestar contra o nosso presidente. E vocês lembram nessa época a esquerda caiu em peso contra o Bolsonaro? E eu vou dizer que talvez não tenha sido só a esquerda não. Grande parte da direita ficou do lado da Ucrânia, porque claro, Putin é comunista e Putin só pode estar errado. Nessa briga entre comunistas e globalistas, não temos o que ganhar. Temos de um lado a Rússia, que é sim nacionalista e está preocupada com seu território, com o Nord Stream, que foi boicotado pela própria Ucrânia. Do outro lado, nós temos globalistas querendo cada vez mais tirar pedaços e autonomia da Rússia. Então, numa guerra dessas, o Brasil não tem nada a ganhar tomando partido, apenas fizemos o certo com Jair Bolsonaro. Não declaramos apoio a nenhum dos lados. Não declaramos que podíamos resolver a guerra com uma cervejinha, como disse o doido do Dilma. Mas agora nós temos o próprio Dilma culpando a Ucrânia por guerra com a Rússia. What? É sério isso? Daí tem até videozinho para a gente fazer react. O Dilma totalmente insanecido dando risada do algo que é extremamente sério, não é mesmo? Mas vamos lá essa compilação do Metrópolis, que não é um site de direita, que não é o Terra Brasil Notícias, não, não, Metrópolis. mesmo site que passou os últimos quatro anos atacando o Bolsonaro, é eles agora falando do, do, do Dilma, tá? Começa assim... Falas de Lula sobre guerra na Ucrânia ignoram fatos sobre a invasão rússia. Por dois dias seguidos, presidente do Brasil igualou a responsabilidade de Moscou e Kiev sobre o conflito. Ah oh, meu Deus do céu, é sério isso? É sério, vamos lá. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países? Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Ou seja, ele está culpando tanto a Ucrânia quanto a Rússia. A guerra é assim. Porque... Aí nós temos aqui o Metrópolis. Eles vão tomar lado dos ucranianos, mas eu vou ser sincero para vocês: quem começou essa guerra não foram os russos, foram os ucranianos, quando boicotaram Nord Stream, que é o gasoduto da Rússia, pra, para a União Europeia. Foram eles que puxaram essa briga. Mas é claro, Metrópolis vai ficar do lado dos ucranianos, assim como toda a essa esquerda globalista, nojenta, progressista, fizeram durante esse último ano de guerra. Então, temos aqui dia 23 de 2 de 2022, antes do início da invasão russa. Hoje tentei iniciar uma conversa telefônica, disse o Zelens, com o presidente da federação russa. O resultado foi o silêncio. Nós não нужна война. Não precisamos de uma guerra, nem fria, nem quente, nem híbrida. Não e aí temos o Putin no dia seguinte falando. Eu tomei a decisão de conduzir uma operação militar especial. Ou seja, tá? Nessa edição aqui do Metrópolis, eles completamente ignoram que a Ucrânia boicotou o Nord Stream, tentou ali destruir o Nord Stream, conseguiu destruir o Nord Stream dos russos. Mas enfim, aí nós temos o Dilma ontem. Hum? Agora, outro país importante é os Estados Unidos. A cara que o Dilma faz é de um psicopata, mano. Do tipo, eu vou culpar os Estados Unidos porque eu vou agradar minha turma lá da esquerda, né? vou falar que é tudo culpa dos Estados Unidos. A cara dele falando merda lá na China, para, claro, conseguir ali 6 bilhões tudo que a China vai fazer e nos apoiar vai ser 6 bilhões, 6,5 bilhões. Sabe o que isso dá para pagar? Nem metade do que a Lei Rouanet vai pagar para os artistas brasileiros. Não dá nem para pagar a propaganda que o governo Dilma está fazendo para os artistas. Mas enfim, tudo isso para vender o nosso país e colocar nosso país numa guerra que a gente não tem nada a ver com. Mas vai lá, ele culpando os Estados Unidos, algo que trouxe um vexame para todo mundo. Ou seja, é preciso que os Estados Unidos... Pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. Ah, os Estados Unidos incentivam a guerra e não a paz. Beleza. World war Aí temos o Joe Biden aqui, antes da invasão. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra por necessidade. Was a war of necessity. But of Russia... Mas se a Rússia atacar a Ucrânia, será uma guerra por escolha. Mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas que é os Estados Unidos, União Europeia. Se você manda a guerra, pararem. É claro, assim, a gente para e a Ucrânia é completamente dizimada. É claro que eu não tenho nenhum problema com isso, visto que os ucranianos venderam a alma e se tornaram globalistas. Mas, novamente... Não é por causa dos Estados Unidos que essa guerra está acontecendo e nem o Metrópolis conseguiu pagar passar pano. Aí o Joe Biden fala de novo aqui: os Estados Unidos continuarão a fornecer assistência defensiva ao grano. Os a fornecer assistência à Ucrânia. The United States will continue to provide defensive assistance to Deixe-me ser claro. Esses são movimentos totalmente defensivos da nossa parte. Que eu claro falo para vocês desde aquela época uma grande mentira. Porque o próprio Estados Unidos boicotou esse Nord Stream. Não temos intenção de lutar contra a Rússia. Presidente Putin. Aí o Dilma de novo. Presidente Putin não toma iniciativa de parar. Não toma iniciativa de parar. Os Zelensky não tomam iniciativa de parar. de parar. Ele dá risada mais uma vez. É ou um não? Completo de um psicopata. Feliz que está tendo guerra. Você não é resolveu tudo com uma cervejinha, tipo? Vai lá. Um homem escolheu essa guerra, um homem pode terminá-la, diz Anthony Blinken, secretário dos Estados Unidos. Because. Porque se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Aqui, tropa. Eu não sei o que dizer, mas nem o Dilma consegue agradar a esquerda. Eles ficam do lado da Ucrânia. Nós aqui, claro, não temos nenhum partido, queremos que o Brasil não se envolvesse. Mas vamos lá. Aí sai a notícia agora que partidos de Portugal se alinham contra a visita de Lula. Ele conseguiu não comprar só guerra com os Estados Unidos, mas com a União Europeia inteira. De um manto, mano, de um manto. por que ele fez isso? Para conseguir 6,5 bilhões da China? Que não dá para tapar o buraco do estômago desses artistas que querem tanto comer caviar com champanhe? Pelo amor de Deus. E aí temos um deputado europeu, dizendo que Lula deve ser condenado e dispara. Faremos a maior manifestação da história contra um dignatário estrangeiro. Que isso, cara? Ele conseguiu fazer com que tenha manifestação contra ele em outros países. Esse é o nosso Dilmanto, certo? Por último, quero saber a opinião de vocês. Estamos com uma promoção para fechar a nossa oitava rifa. Compre quatro rifas, leve cinco. Tamo junto. Dê a opinião de vocês aí. O que, que vocês acham, cara? Se nem a esquerda mais consegue passar pano pro Dilma. E até a próxima. Tchau, tchau.